primeira coisa que eu quero dizer é que já foi... <risos> primeira coisa que eu quero dizer é que <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Alfredo do Lab Flauta e eu estive nos três dias do segundo seminário de flauta doce da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse seminário teve a coordenação lá da professora Patrícia Michelini. Bom, nesses três dias aconteceram oficinas, concertos e palestras, e eu pude acompanhar um pouco de, de toda essa atividade. E eu vou trazer um resumo do que aconteceu lá nesses três dias. A primeira coisa que eu quero dizer é que foi muito legal ver alguns colegas que eu não vi há algum tempo, mas, ao mesmo tempo, é muito legal ver rostos novos participando desse tipo de evento. Um seminário de flauta doce, um encontro de flauta doce, é muito importante, pois é o momento que a gente tem para trocar um pouco de figurinha, para conhecer as pessoas que, que estão trabalhando com, com o nosso instrumento e também conhecer as, os nossos colegas, né? Que são os nossos colegas que muitas vezes estão em sala de aula trabalhando com Flota Doce ou que estão fazendo um curso de bacharelado ou de licenciatura ou até mesmo um curso técnico do instrumento. Então é muito legal participar desse tipo de seminário. Se você tiver a oportunidade de, de participar de algum tipo de encontro desse Vai, isso é muito, muito importante, essa troca de figurinha, é alguma coisa que a gente tem que cada vez mais incentivar. Bom, falando agora da programação, no primeiro dia, a professora Patrícia falou do evento, e na sequência a gente teve uma, uma mesa de discussão chamada Os Pioneiros da Flauta Doce e do Cravo no Rio de Janeiro, uma homenagem a Elder Parente. Quem integrou essa mesa foi o Professor de Cravo, da UFRJ, o Professor Marcelo Fagerlandi, o Professor de Flauta do Conservatório Brasileiro de Música, Rui Vanderlei, e teve mediação de Clara Albuquerque. Essa mesa foi muito interessante para a gente ter um pouco de contato com, com, com a história da flauta doce, especialmente no Rio de Janeiro. Lembrando que o segundo seminário de flauta doce da UFRJ ele é uma homenagem ao flautista Elder Parente, que faleceu recentemente, que é um importante pioneiro da flauta doce e da música antiga dentro do cenário do, da música carioca. E tanto Marcelo Fagerlandi como o professor Rui Vanderlei contaram um pouco dessa história. Eu vou colocar alguns trechos dessa mesa redonda, mas antes de pôr esses trechos, eu anotei algumas coisas aqui que eles falaram. Por exemplo, na PUC do Rio de Janeiro, na década de 70, tinha um curso de flauta doce que tinha mais de 150 alunos e o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro foi a primeira instituição que ofereceu o bacharelado em flauta doce no Brasil né? o, inclusive o professor Rui Vanderlei é profe é, é, hoje é professor lá e agora eu vou pôr um pouquinho da fala do professor Rui Vanderlei que contou com alguns detalhes o começo dessa história da música antiga e da flauta doce no Rio de Janeiro então agora vem um pedacinho do, da, da fala dele as primeiras coisas que eu posso fazer Transcrições, adaptações, é, sim, mostrando que a flauta tem uma solidariedade compatível, principalmente em Conjunto. Música antiga dava concertos quase três vezes por semana em escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, escolas que pessoas nunca viram isso. A gente começava a tocar alguns, caiu, gargalhado e saiu. Né? E poço ficaram. Né? Ouviu então, a flauta, ouviu o cravo, o viola da gamba. A viola da gamba, o que, que é? Era um velocidade completo. Né? Na época, não tinha onde apoiar, alguma coisa assim. Mas a gente foi fazendo. E graças a esse espírito pioneiro, Henry Tierney e Helder Quarente, são para mim os dois ícones que me empurraram e me funcionaram nesse período. E graças a isso, eu realmente entrei na história do Flávio. Uh, Outros conjuntos havia. O Música Antiga tocava, com favor doce, alguns anos antes de eu chegar Acho que uns 4, 5 anos antes que Dona Helly começou a tocar. Porque o nosso chefe, Borislav, não gostava de flauta doce. Ele dizia que flauta doce no afinal. Então ele demorou para Dona Helly tocar a flauta. tocava. E o professor Fagerland trouxe.. falou um pouco da pesquisa que ele está fazendo, que é. O Cravo, no Rio de Janeiro, no século XX. E é muito interessante ver, porque através de, de recortes de jornal, especialmente dos anos 60 e 70, é, é, assim, deu para ver o, o tamanho do, do, do, da inserção desse instrumento dentro da cultura musical carioca dos anos 60 e 70. Agora um pedacinho da fala do professor Fagerlandi. E, no momento, eu estou desenvolvendo uma pesquisa aqui, é, que se chamou Cravo, no Rio de Janeiro, no século XX. Então, naturalmente, é uma história muito extensa e eu vou me concentrar num personagem, que é o Roberto de Regina. Mas eu vou tentar contar para vocês, através de recortes de jornais, etc., é, ilustrar um pouco desse movimento que o vou falou, né? como a frota doce, o cravo, a chamada antiga estava viva, fazia parte da, da, da vida cultural no Rio de uma maneira tão intensa e e é incrível, sim, acompanhar isso pelos jornais, né? É... arte antiga. Formada por jovens cabeludos com técnica perfeita. Tem experiência intensa e variada, sem medo, sem preconceito. E o conhecimento da música antiga é necessário à compreensão da vanguarda, porque todos os grandes mestres foram de vanguarda em suas épocas. Quem falou isso? Aí O primeiro concerto do seminário, foi com o grupo de música antiga da Universidade Federal Fluminense e o programa chama Triunfos de Maximiliano I o concerto aconteceu no teatro da, da UFRJ um espaço muito bonito chamado Salão Leopoldo Miguez e aí agora a gente, eu vou pôr um pedacinho do um Pretórios que eles tocaram no concerto para a gente ouvir Já no segundo dia, na quarta-feira, dia 9, a primeira palestra foi a que eu falei do lado Flauta, então eu contei um pouco da nossa história aqui do lado Flauta, os nossos projetos, o que nós temos desenvolvido e especialmente conversar da importância de se produzir conteúdo de qualidade na internet, especialmente focando na ideia de que material para Flauta Doce tem que ser produzido por quem trabalha e toca Flauta Doce e tem formação em música e Flauta Doce. Após essa palestra teve a oficina do professor Davi Castelo que é professor na Universidade Federal de Goiás, junto com o compositor Liduíno Pitombeira. Eles dividiram a palestra em três partes. E a primeira parte da palestra do professor Davi foi explicando um pouco alguns tipos de técnica que a gente pode usar na flauta doce né, para fazer música contemporânea. E ele focou na questão do vibrato né, e um pouco mais no caminho do vibrato de dedo e... Fez alguns exercícios ali com, com, com os presentes, explicou um pouco do funcionamento, inclusive fez um, um, explicou um pouco da, da, da possibilidade do vibrato de lábio, onde você pode mexer a flauta e, e esse vibrato acontecer, especialmente na nota mais grave do instrumento. Agora a gente vai ver um pedaço da palestra do professor Davi. pela oscilação da onda, mas não pela intensidade do som. Não pela intensidade do som. Há uma oscilação de altura e não de intensidade. Tá? Pode haver oscilação de intensidade, mas daí a gente precisa... Deixar de Na segunda parte da palestra a gente teve o compositor, que é professor da UFRJ, o hino Pitambeira. Explicar um pouco da sua obra para flauta doce. Ele disse que, dentro da da, da sua produção musical, aproximadamente 5% a música é para flauta doce, né? ou só com flauta doce, ou flauta doce e outros instrumentos. E, e ele explicou um pouco da maneira com que ele enxerga a, a composição. E aí conversou um pouco com, com a plateia no sentido de das escolhas com que ele faz, né, na hora de compor, e botou alguns exemplos musicais. A terceira parte da palestra foi sobre uma peça solo do Liduíno, em que o professor Davi Castello está adaptando ela para flauta doce, né? é uma peça original para a flauta transversal, e o professor Davi tem trabalhado em cima dessa peça para fazer com que ela funcione para flauta doce. Ele fez a escolha de fazer a peça com flauta doce e e aí a terceira parte da palestra, ele justamente vai mostrar ali para os participantes os caminhos que ele tem feito para que a peça funcione para a Flauta Doce, que ligaduras podem funcionar, que ligaduras não funcionam, enfim. Esse pedaço do, do, do, da palestra a gente transmitiu ao vivo pelo Lab Flauta, tá lá no Facebook do Lab Flauta, pode olhar lá. Se você não achar na hora de, da busca, você pode procurar pela hashtag Flauta Doce aí Vai aparecer lá a lista de as coisas que foram postadas e você vai achar lá, durante as lives, esse pedaço da palestra. Ah, in inclusive eu esqueci de falar, uma das lives que nós fizemos foi o bis do concerto da do Grupo de Música Antiga da Universidade Federal Fluminense. Foi muito divertido, o pessoal organizou um, uma dança, botou todo mundo para dançar. E o concerto desse dia foi do Grupo A Tempo, dirigido pelo Pedro Novaes. E o concerto se chama Sopros da Baixa Idade Média. E o trecho que eu escolhi do concerto, para mostrar para vocês, vai ser um trecho de uma dança inglesa chamada Estampi. No terceiro dia uh, nós tivemos uma palestra com um musicólogo francês chamado Benoît Dratwick e foi bem interessante porque ele faz um registro dos instrumentos da ópera francesa uh, desde Lully até o século XIX. Então algumas coisas que ele falou, que a primeira coisa que dá para notar é que as orquestras francesas elas eram geralmente maiores do que as demais orquestras da... dos países europeus justamente porque eram orquestras financiadas pelo rei. Isso fazia com que você tivesse mais dinheiro para contratar mais músicos. Outra coisa interessante é o nível de detalhe dos registros que existem dessas dessas orquestras. Desde mapas de palco ou de, de, de desenhos que mostram onde fica cada um dos músicos, ou a quantidade de músicos, ou onde os, os, os cantores têm que ficar. E, e, alguns deles, e alguns desses desenhos, inclusive, estão coloridos. Tem uma legenda que diz assim, em azul estão as sopranos, por exemplo. Então, é muito, é, é, é muito rico a quantidade de detalhes que a gente pode ver nesse material. E, e dentre as coisas que ele falou, ele disse que um dos últimos registros da flauta doce na ópera é, francesa é uma ópera de Monteclerc chamada Gifité, de uma área que se chama... Ruisseau qui serpentait. Como vocês puderam ouvir. E ela é de 1732 e é, é para para cinco flautas, inclusive uma flauta baixo, para soprano e cinco flautas cinco flautas doces então ele disse lá na palestra dele que esse é um dos últimos registros que se tem de, de, de flauta doce dentro da do ópera de Paris o coro nunca vai para next to porque ele tem que ficar perto das decorações do cenário porque, aqui é luz. porque as luzes estão lá a luz só vem de lá, vem de lá. And from here. e daí, esses são é lugares de onde vêm as luzes, então eles não podem se mexer muito livremente no palco, senão eles não veriam nada. Na sequência a gente teve a oficina do professor Pedro Novaes sobre flauta doce na música medieval. Na primeira parte ele fez um pequeno contexto histórico da, da, do surgimento ali da flauta doce dentro desse repertório medieval. E... E ele falou que aproximadamente a partir de 1300, você tem os primeiros registros, as primeiras referências da flauta doce, talvez como a gente conheça hoje. né Porque ele disse que a flauta doce, ela vem do da transformação de alguns outros instrumentos de sopro, especialmente de instrumentos diatônicos. Ele disse, inclusive, de instrumentos com, com seis furos na parte da frente, muitas vezes instrumentos sem o furo de, de registro que a gente tem na parte de trás e que ao longo da história aconteceu essa transformação até chegar na flauta doce que a gente tem hoje. E aí a segunda parte da, da, da oficina dele ele trabalhou uma coisa que se chama articulação digital que ele disse que é bastante usado no repertório medieval que é a maneira com que alguns instrumentos como a gaita de foles usa para articular no, no, durante uma melodia, né? Então, se a gente lembrar que a gaita de folha ela não tem a possibilidade de articular com a língua, como tem uma flauta doce, ele tem que usar alguns algumas técnicas, especialmente de dedo, para fazer com que pareça que você esteja articulando uma melodia. E essa técnica, ele, o professor Pedro disse, que é uma técnica que também era usada na flauta doce, muito provavelmente. Então, o, ele fez com a turma, eu vou pôr um pedaço desse vídeo, um pouco desse exercício de... de de articular com os dedos na flauta, né? Eles até tocaram uma melodia lá medieval que ele trouxe. O concerto de encerramento do segundo seminário foi um concerto dedicado à música contemporânea brasileira para a flauta doce. Nesse concerto nós tocamos peças bem recentes, inclusive nós fizemos duas estreias nesse concerto: uma uma peça da professora Patrícia Michelini chamada "Lamenting Blues", que ela dedica ao Elder Parente; algumas peças que a gente pode chamar de já históricas, né, dentro do, do que a gente chama de música contemporânea, como o Moacareta de Osor... Sérgio Vasconcelos Correia. Inclusive, algumas outras peças bem recentes, que não foram estreias, mas como Cachambu São Paulo, do Daniel Figueiredo. Daniel Figueiredo é esse Daniel que do Mato Flauta. E uma peça também do Liduino Pitombeira, que chama Seresta, que é de 2004. Teve peça de Antônio Celso Ribeiro, e também teve do Oswaldo Lacerda. Antes de terminar o vídeo, só para a gente não esquecer, o segundo seminário de flauta doce da FRJ, que foi organizado pela professora Patrícia Michelini, ele foi uma homenagem ao, ao flautista Helder Parente, flautista do Rio. Ele, ele era flautista, tocava outros instrumentos musicais, cantava também, fundou alguns dos alguns mais importantes grupos de música antiga que a gente tem no Rio. E, e, é, e é isso, né? Quem toca flauta doce tem que procurar é, seminários, eventos, congressos, que, que falam sobre o instrumento. Eu sei que não são muitos, mas aproveitar um pouco os que têm, né? Tem que ir, tem que fazer pergunta, tem que conversar com os colegas, trocar bastante informação, e isso, isso é o mais importante. Que isso seja, de alguma forma, uma rotina de nós flautistas, de nós que trabalhamos com flauta doce, procurar se informar e conhecer mais e mais pessoas que estão trabalhando seriamente com o nosso instrumento. Então é isso, foi muito legal passar esses três dias lá no Rio de Janeiro. Nós colocamos algumas informações no nosso site, do labflauta.org. Nós fizemos algumas lives que estão lá no Facebook do, do Lab Flauta, que é facebook.com.br Se inscreva no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.